Fala galera, beleza? Felpon aqui pra mais um vídeo pra vocês, guys. E hoje o vídeo é o seguinte, como vocês podem ver aí do título, eu vou tentar dar umas dicas pra galera que quer jogar aqui fora na NUK. É, o que, que eu acho que pode ajudar vocês, o que, que pode agregar, pode te dar uma solução na hora, numa partida pegada e, enfim, é, lembrando que se possível já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Primeira coisa que vocês precisa saber, nunca aqui no fora da Nuke vai ser uma parada que você vai jogar é, totalmente sozinho, sabe? Conforme os... Conforme você for jogando aqui no fora, o que você for fazendo aqui no fora tem que ser falado, tem que ser comunicado pro seu time, beleza galera? Então vamos lá, primeira coisa, você tem que decidir com se você vai querer jogar avançado, se você vai querer jogar recuado. Eu quando jogava aqui no, pro fora, mais na época da Krieg, não sei se vocês lembram da Krieg da Aug, eu era um cara que gostava de jogar mais avançado do que recuado. Então o que, que eu sempre fazia? Normalmente a galera tacava essa smoke aqui, antes né, da galera pegar o jeito que eu jogava né. A galera tacava essa smoke aqui que é a primeira, e sempre antes de eu tacar essa smoke aqui né, que é a smoke comum aqui que a gente taca só pra tampar a visão dos caras do fora, que pode ter avançado ou não. Eu sempre esperava pra ver se a galera ia atacar essa primeira, porque se a galera tacasse essa primeira e eu passasse por esse vão aqui, né, porque não a galera faz... Eles, eles dão um pulo aqui, né, ó. Ou eles vêm aqui e dão uma olhadinha aqui. Antes da galera conseguir passar aqui, eu já passava para ter os deles. Então, galera, aqui, além de, obviamente, ser um uma posição de feeling, você tem que entender se você vai querer jogar avançado, se você vai querer jogar E4. Se você for jogar avançado, seu time tem que estar tá sabendo e seu time tem que já entender que você pode correr risco de morrer muito rápido sem fazer nada, mas também a chance de, assim, é um 50-50, só que se você conseguir marotar você consegue acabar com dois, três adversários e se você não marotar, você morre. Mas, tipo, é, eu acho que o risco compensa, entendeu? Então, normalmente, vamos supor que a galera lá já com essa aqui, eu passo pra cá, aí, eu, desde a base, já, por exemplo, o Yel, eu falava pro Yel, Yel, uma, prepara a bang longa pra mim aí, né? Prepara uma longa aí. eu ficava aqui dentro da Smoke. E por exemplo Da Smoke, se por exemplo, aí a galera tá passando fora, tá passando, tipo, normalmente existem né, as táticas rápidas pra passar Secret. Eu, se eu tivesse aqui dentro da Smoke e ouvisse a galera passando fora, eu ouvisse a galera passando pro Secret, eu ficava aqui até o último segundo. Por que, Felps, você não você ouve a galera e, e não, não dá cara pra passar? Porque normalmente quando a galera passa secret rápido, no mínimo são quatro, né, que estão passando. Se você for ouvir dois passando e dar cara, por exemplo, aqui pra abrir a galera passando o secret, pode ter um cara aqui e você vai morrer de costas. Então a ideia é sempre você deixar todo mundo passar e você vem depois, mata um, dois no máximo e fala que o resto passou. Não tente ser ganancioso aqui no fora que, que você pode acabar não matando ninguém, entendeu? Já aconteceu de o um Yamaru aqui e esperar né, um passar e queria matar ele aí o outro tava aqui esperando, né? Porque sempre, talvez, sempre, talvez, né? Não é sempre, mas também, sei lá... Pode ser que tenha um cara aqui que ele seja um cara mais safe, que é o cara que vai se esconder e vai deixar o time passar e ele vai ficar de lurk. Então tem que tomar muito cuidado com esse cara. É uma boa batida, você pode é, tacar sua smoke aqui, por exemplo, aqui, e ficar mirando só a montanha até a sua smoke acabar. Você pode fazer isso que eu falei, mas aí você já tem que estar tá comunicando com o seu parceiro do, do fora aqui, que você vai precisar da bug dele. Ou se não, galera, existe o um jeito mais recuado, né? O que seria o jeito mais recuado? É... Tem duas opções. Ou você passa pro... pro secret aqui, tipo, eu sempre, quando eu queria passar secret, eu, tacava... eu pedia pro meu parceiro tacar essa smoke aqui e fazer uma bang pra mim. Por quê? Porque eu já vinha aqui com a outra bang aqui, ó, e já vinha atacando outra bang. Só que eu fazia isso, tipo, uns dois três rounds pro no quarto, no quinto, eu poder passar secret sem, os... sem eles perceberem que tem alguma coisa errada, né? E ficava aqui no secret pronto pra ou matar uma morrer ou ficava aqui embaixo é, esperando é, os, o, o, os adversários. Normalmente eu ficava aqui porque se eu ficar ali embaixo eles vão molotovar e vai acabar que vai ser inútil eu ter passado o secret assim. Então a dica que eu dou é sempre tentar matar ou morrer, porque aqui normalmente, por exemplo, eu mato primeiro e eu smokeava já aqui e a galera depois que ela esse eu de pular e eles ficavam meio que desesperada porque as smokes deles aqui do fora iam ia acabar. Então... Eles tinham que passar, e eles acabam, acabavam pulando a smoke, ficava mais fácil pra mim. Então, essa é uma opção de você fazer. Tem uma smoke aqui, Acho acho, do Tec, que os caras da Liquid faziam muito tempo atrás. Eu acho que é aqui, se não tiver enganado. Deixa eu ver, galera, se é essa aqui mesmo. Ó, oh, essa aqui mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó, oh, que vocês estão conseguindo ver um pouquinho? Do fora, ó, oh, tá vendo? Essa smoke aqui é do... Do líquido, muito tempo atrás, você só encosta aqui e mira na ponta ali em cima do, do, do Secret. Você pode deixar um cara aqui seu só esperando pra fazer isso quando eles fizerem as smokes ali pra passar fora. Você trava com essa smoke aqui. Então, tipo assim, se você tá com uma smoke dessa na hora que a galera tá passando fora, amigo. <risos> Ou eles vão cancelar Ou eles vão com certeza levar muito prejuízo E a outra posição que você pode ficar Essa posição aqui normalmente eu uso bastante em eco é, Anti-eco na verdade né Que é aqui safe galera Você garante o terra Você garante aqui o cara abrindo na mira fora Eu ficava sempre aqui E você pede pro seu amigo olhar o fora E você avisa que pode passar Então o tipo já tá assim A gente pode passar do secret Se ele vier cavalando você vai ouvir Porque o secret tá aqui do lado E você tem a segurança de você tá trocando de longe Com eagles e glocks Sei lá E não corre é tanto risco entendeu então eu ficava aqui, aí quando os caras, por exemplo, abriam de Eagle pra tentar trocar tiro com o Cat, eu vim aqui e já abri aqui pra tentar ajudar, eu não ficava esperando o tempo todo a galera aparecer aqui, eu vim aqui dar um tiro, voltava, então é uma posição boa, principalmente pra beleza? Então existe, existe muito mais jogadas que você pode fazer aqui do fora, mas essas são as principais que eu usava e dava um equilíbrio bacana aqui e sempre levava vantagem em muitas ocasiões, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, falou!